Hambúrguer de carne ou vegetariano? Qual você prefere? Pera, pera, pera! Não precisa escolher, porque aqui a gente te ensina os dois. Então, vamos para a receita! Rompem os tambores, porque hoje é dia de batalha aqui neste canal. Vamos ter a batalha do cheeseburger. Tá E Batalha do cheeseburger, sim! Diz o Bruno que o x cheeseburger dele é melhor que o meu. E é o que? Nunca na galáxia, mas hoje eu vou provar aqui pra vocês. Então a gente vai fazer os dois. Vocês vão aprender as duas receitas. A gente vai ensinar a fazer um x cheeseburger de carne sem graça. Né? Sem graça. Que é a receita do Bruno que diz ele que é melhor que a minha. E a gente vai fazer o meu x cheeseburger vegetariano de grão de bico que é o melhor do mundo. Então vamos aprender a fazer essas delícias. E se você já gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá aqui toda semana inovando e trazendo coisa gostosa pra você. Agora eu vou ensinar pra vocês como a gente fez os blends das carnes. para vocês entenderem a minha mesa. Eu tenho aqui o meu hambúrguer de grão de bico, meu hambúrguer de carne, eu estou usando pão de batata, mas vocês podem usar o pão que vocês acharem gostoso. A gente usou pão de batata com motivo de gostamos, mas tem pão australiano, pão de gergelim, pão brioche, o pão que vocês gostarem. E se vocês quiserem que eu ensine aqui uma receita de pão de hambúrguer maravilhoso, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. A gente tem também alface, Tomate. A gente gosta de usar tomate verde, porque o tomate verde dá uma crocânciazinha em vez de usar cebola. Ou dentro do sanduíche. Queijo mussarela. Cream cheese, que vai servir como nosso molho. Manteiga. Na minha frigideira eu já coloquei aqui um fiozinho de azeite. Como ela é antiaderente, precisa de bem pouco azeite. Mas se sua frigideira não for tão antiaderente, você coloca mais azeite. Aqui eu vou começar fazendo meu hambúrguer vegetariano nela. Vamos ver a temperatura. Fogo médio. Deixa ela esquentar um pouquinho. Eu vou começar aqui fazendo meu hambúrguer vegetariano. Porque o motivo, né, que depois que eu botar a carne aqui dentro eu não vou botar meu hambúrguer porque não como carne, se vocês não sabem, não como carne vermelha É o motivo que a gente tá fazendo este vídeo maravilhoso é frango. Não como frango também Eu como peixe, tá gente? Vocês já viram eu comendo peixe aqui no canal Enquanto minha panela tá esquentando um pouquinho, eu vou pegar meu pãozinho Vou abrir ele no meio Vamos já deixar dois preparadinhos, né? E vamos colocar nossa carne como vocês viram lá no, na preparação da carne, é, dá pra fazer essa carne de duas formas. Tanto prensando ela dentro do aro, mas se você não tiver ela dentro do aro, dá pra moldar na mão também. Eu pessoalmente prefiro prensar dentro do aro. Por quê? Porque assim eu consigo apertar bem. E essa carne de grande bico, principalmente, ela fica um pouco assim, meio que granulada. Então se você não prensar bem, prensar bem, ele vai quebrar no meio do caminho. Então fica a dica pra vocês, ele quebra no meio do caminho, tem que apertar, apertar bastante. Outra coisa que eu vou falar, é o grão de bico aqui eu não cozinhei antes de colocar no processador, como vocês viram. Eu só deixei ele de molho dentro d'água por 12 horas. Depois dessas 12 horas, eu escorri a água, lavei ele bem bem bem bem lavado e coloquei dentro do processador e depois processei o grão de bico e depois processei todos os outros ingredientes. Já a carne, vamos explicar aqui nosso blend. Esse é o blend do Bruno. Então o que tem? Temos 50% patinho, 25% acém 25% do peito. Alguém me explica por que essa porcentagem? Eu não vou saber dizer porque não como carne. Mas o Bruno vai explicar, pelo menos ele falou ali, que tem que ter a porcentagem do peito, que é porque tem que ter gordura para o hambúrguer ficar suculento. Vai vendo, depende do depende do seu fogão também. Eu viro o lado do, do meu hambúrguer, aí eu coloco o queijinho, mussarela por cima. Esse queijo que eu tô usando, eu não vou dizer a marca, mas é aquele que é cremosinho, que é bem gostoso. Esse mesmo, você já sabe qual é que eu tô falando? Ele vem todo quadradinho, que fica bem bonitinho também. Esse aí. Aí, meu hambúrguer vegetariano aqui já está pronto. Eu vou tirar ele e colocar aqui no pratinho. Vou fazer o que? Vou torrar meu pão, que o que? O que eu devia ter feito antes? De colocar o um hambúrguer e esqueci. Mas a vida é isso, acontece. Então, passei manteiga dos dois lados. Frigideira para ficar bem, bem, bem gostoso. Enquanto isso, o que eu já fiz? Eu já cortei aqui meus tomatinhos. Eu vou só dando umas quebradinhas no alface e mostro pra vocês. Agora que nosso pãozinho tá pronto, eu vou tirar ele daqui. Tá? Na mesma frigideira, sem fazer nada. Porque... Ai, tá quente. Ai, tá quente. Tá quente. Sem fazer nada, porque... Ó país, isso. Ó país. É isso que você quer no seu pãozinho. Porque não precisa. Eu vou pegar agora o blend de carne e vou colocar aqui dentro. Se você achar que precisa na sua frigideira, você coloca mais um pouquinho de azeite. Delícia! O que vamos fazer? Vamos começar a montar o hambúrguer vegetariano enquanto o de carne está aqui. Eu venho com o meu alfacinho. Bem bonitinho bem gostosinho. Né? Não pulem a salada, crianças, é importante. Eu venho com o meu tomatinho, aqui bem bonito também. Se vocês não gostarem de tomate verde, pode usar o vermelho, sem problema nenhum. Aqui é uma preferência pessoal. Venho com o meu hamburguinho e jogo por cima. Agora a gente vem o quê? Com isso daqui, pega o pãozinho, que já está douradinho. Pega o cream cheese, que vai funcionar aqui com o nosso molho maravilhoso. E se você quer aprender a fazer esse cream cheese, eu te ensino... Escutou bem? Eu te ensino, se você é novo por aqui e não viu, ou se você tava de bobeira e passou, clica aqui no card que vai aparecer aqui, eu mostro pra vocês como fazer cream cheese em casa, vocês nunca mais vão querer comprar cream cheese pronto. Só digo isso. Aqui com bastante, e bota aqui por cima, e está Pronto. Eu vou finalizar os outros e mostro pra vocês. Gente, aqui com o de carne eu fiz a mesma coisa. Deixei lá 3 minutinhos. Veio lado, na hora que veio, o lado. Na hora que colocar o queijo, gente, tem que colocar a tampa que é pra poder o queijo derreter. Senão o queijo não vai derreter. Aqui já está pronto o hamburguinho. Bruno prefere ao ponto. Vamos ver se eu vou conseguir deixar esse hambúrguer ao ponto certo. Porque carne realmente não é minha especialidade. Eu vou tirar colocar aqui. E agora temos aqui nossos hambúrgueres finalizados E eu preciso do quê? Eu preciso do outro competidor Pra experimentar esses hambúrgueres aqui comigo Então... Tcharana! E agora... Gente, quem lembra do Bruno? Ainda é o Bruno, tá gente? Ele só tá um pouquinho diferente Vamos pra hora da verdade O lado de cá é o seu O lado de cá é o meu Sirva-se Vamos lá os dois juntos no três. Um, dois, três. Tá o ponto. Mostra pro pessoal. Ele chama de o ponto, eu chamo de mal passado. Mas assim que ele gosta, então. Tá muito gostoso o meu blend. O meu blend é melhor, com certeza. O meu é muito melhor. Não hum, tem comparação E Quem vai eleger qual o melhor blend São vocês aqui nos comentários Então comenta aqui embaixo O que você achou mais legal não esquece de dar like nesse vídeo Um beijo A barba suja Até a próxima